esse vídeo aqui então para quem não sabe essa essa semana a gente vai ter a atualização do update de 10 anos comemoração de 10 anos da franquia forza horizon e a gente vai ter o último evento sazonal que é do road trip onde a gente vai poder pegar uma ferrari testarossa e a gente vai poder pegar também o nissan Sentra, aquele edição nismo e como já era de se esperar os desenvolvedores já marcaram a data e ele sempre coloca algumas imagens ali com um pedacinho dos carros para a gente ficar naquela expectativa né geralmente eles colocam novos carros eu vi o Dodge Viper né que é o Dodge Viper 2013 que é do Forza Horizon 1 aí eu falei ah esse carro eles já mostraram a gente já tem no jogo só que ele tem um detalhe que eu fui reparar depois esse Dodge Viper ele tá com pneu edição Forza ou seja a gente vai ter no... um novo carro edição Forza no jogo e Provavelmente vai chegar para a gente os novos carros edição Forza. É, pode ser considerado novo, né? Porque eles vêm com algumas alterações. Por exemplo, a gente vai ter esse Dodge Viper, que é do Horizon 1, edição Forza. A gente vai ter do Horizon 2 a Huracan do a Edição Forza também, a Centenário do Horizon 3 Edição Forza, Project One do Horizon 5 Edição Forza. Para quem é novo no Forza e não sabe o que, que significa um carro Edição Forza, é um carro Edição Especial, esses modelos eles vêm com algumas vantagens, alguns têm aderência, alguns modelos que nem os carros P.O. também que são modelos de pré-compra do jogo, você tem mais opções de troca de motor. Então acredito que foi uma boa sacada, deixe nos comentários o que que você você achou dessa ideia dos desenvolvedores de trazer os carros edição Forza. Lembrando que é um rumor, mas é um rumor muito forte, né? Porque a gente tem essa imagem do Dodge Viper edição Forza na capa e a gente sabe que tem uma Mercedes Project One aqui no jogo, só que ela tá bloqueada e eles devem ter segurado esse, esse carro aí para liberar ajuste na comemoração de 10 anos. Então provavelmente a gente vai poder pegar cada um em cada evento sazonal. E a gente tem outra imagem interessante também que mostra mostra um Koenigsegg que eu fiquei na dúvida será que é um regera depois o pessoal é olhou as imagens eu comparei na internet e provavelmente ele é uma gera r uma gera r né porque a gente tem uma gera rs e esse modelo é a gera r se eu não me engano ele é do forza Horizon 1 além da gente ter um carro edição Forza de cada Forza Horizon provavelmente a gente vai ter um carro bacana de cada um desses forças aí anteriores bem interessante isso também que seja um carro muito bom os modelos que vão chegar aí pra gente, principalmente carros para classe S2 que a gente tá muito em falta, na classe S1 também até que a gente não tem muitos modelos e a gente tem aquela informação também do último update que os desenvolvedores disseram que ia trazer mais body kits pra gente, muito bacana isso o Golf é muito bom de manobra aquele Velocerene até que ele não tancou muito bem, não vejo ninguém correndo com ele no modo online, mas pelo menos se viu algum modelo que seja bom tá ótimo, então provavelmente a gente vai Vai ter novos carros aí com body kit baseado na promessa dos desenvolvedores sem contar também que a gente vai ter os carros que são prêmios dos eventos sazonais juntamente com esses modelos edição Forza talvez vai vir um carro edição Forza de prêmio e outro modelo especial né, um carro novo e talvez a gente nem vai ter carro reciclado porque esses quatro carros já completa os eventos sazonais mas se vier mais carros para a gente nem que seja reciclado tá ótimo deixe aí nos comentários Qual é o carro carro que você gostaria que viesse para o Forza Horizon 5, que é do Forza Horizon 4. E sobre o modo online, a gente viu que tinha alguns jogadores aí que estão lá no Discord do Forza, que é da gringa, tava comentando que tinha um desenvolvedor mexendo aí no modo online, estudando em um modo online novo, e pelos vazamentos que chegaram no domingo, o pessoal tá mexendo mesmo no eliminador, pelo que a gente está vendo. A gente não sabe uma data que vai ter uma atualização para o eliminador, mas pelo que eu tô vendo, eles vão trocar os carros, e a gente vai poder entrar no eliminador até com duas pessoas A gente vai poder chamar um amigo aí Tomara que seja mais pessoas, né? um grupo que nem é nos jogos de FPS Mas eu acredito que vão ser duas pessoas Parece que essa pessoa, por exemplo, se uma pessoa ela for eliminada Parece que ela tem como reviver Vai ter mais drops, vai ter atualização de carros Então vai ser um eliminador bem puxado ali A ideia é bem próxima de como é no FPS Eu não jogo muito bem, mas tudo que tem lá o pessoal vai tentar trazer Pro Forza, tá? Coisas que vão Aparecer no mapa, parece que vai ter Até helicóptero, pelo que eu tô pelo que eu tô Sabendo, mas não tem nada Confirmado, é só um rumor e a gente Nem, nem tem data, provavelmente Nem deve aparecer isso nesse Update de 10 anos, então Deixe aí nos comentários o que, que você acha De uma atualização pro Eliminador Deixe aí nos comentários se você gosta Ou não, o que eu gosto, o que eu não Gosto do Eliminador, quero é só corrida online Eu gosto do Eliminador, mas eu queria Que tivesse uma atualização aí pras corridas Corridas online também, principalmente corridas customizáveis, onde a gente pode correr com o carro que a gente quiser dessa forma que eu tô fazendo aqui, sem precisar sair e procurar outras pistas. Uma sequência que nem a gente fazia no Forza Horizon 4, a gente selecionava 10 pistas no mapa, chamava a galera e as pistas iam aparecendo automaticamente, como se você estivesse entrando no modo online normal. Só que esse recurso não tem no Forza Horizon 5. eu Acredito que eles não colocaram isso porque os desenvolvedores estão tendo muitos problemas. A a galera tá caindo muito por isso que o pessoal tá focando mais no eliminador a gente tá vendo que o eliminador tá com um nível de popularidade muito alto eu até fiz um teste eu saí entrei no eliminador três vezes seguidas entrava no eliminador 40 pessoas saía entrava em outro 46 pessoas saía entrava de novo eliminador lotado e o modo online normal tá não tá com a experiência muito boa até a expansão da Hot Wheels mesmo o pessoal termina de zerar e já sai fora e lá no, na expansão da Hot Wheels, lá tem um Horizon Open exclusivo de lá, só que ninguém dá moral. Vamos falar agora do modo rivais. Olha só, esse evento que eu tô fazendo aqui com a galera que a gente sempre faz em modo fantasma, ele tem um erro que eu acredito que é um erro, porque tem como você fazer alguns esquemas aí que eu acredito que o pessoal da gringa faz. Por exemplo, esse modo que eu tô correndo aqui é um modo fantasma, e se eu fizer a volta limpinha sem encostar em nada, o meu tempo vai ser registrado registrado lá no modo rivais eu acho que eu acho isso muito errado porque eu tô correndo na pista de corrida de rua customizada de dia e no modo rivais é à noite entendeu E tem corridas por exemplo a gente tem a Play azul que lá tem uma parte que tem água no modo rivais e eu posso customizar um evento correndo em modo fantasma com a galera sem esse tipo de problema então um erro que eu acredito que os desenvolvedores ainda não descobriram que com certeza o pessoal da gringa tá utilizando eu até fiz um teste entrando com outra pessoa em modo fantasma é um evento se quiser fazer, botar 50 voltas a pessoa pode até sair, você fica lá e seu tempo vai ser registrado no modo rivais então isso eu vou até tentar reportar para eles para ver se eles conseguem resolver esse problema, e a gente não tem nenhuma notícia de reset de modo rivais e atualização também, que eles prometeram pra gente, nada no momento e para variar a gente tá tendo muitos problemas nesse update, Road Trip. Que já, a gente já vai pro último. Eu tô vendo que muitos jogadores não vão conseguir pegar os carros, não porque eles não conseguem fazer o evento, é porque não aparece a foto dos carros pro pessoal, por um monte de jogador, não só o pessoal aqui do canal, mas a galera da gringa. Não aparece, por exemplo, a foto do RS7, só aparece os carros reciclados pra galera. Eu acho que os desenvolvedores têm que dar totalmente grátis pra galera, se caso eles não conseguirem fazer esse evento evento, tem que dar o Audi RS7 para todo mundo que bugou o evento, tomara que eles saçam isso e quem assistir meu vídeo dos primeiros eventos sazonais vai ver que eu reportei um problema que os desenvolvedores obrigavam a gente fazer configuração de tunagem o evento sazonal e eu falei, um dia a gente vai ter o um limite de tunagem e não vai poder fazer tunagem nenhuma, pois é, esse limite chegou para mim e eu não consigo fazer tunagem a não ser que eu delete outras agora é que eles resolveram esse problema, né? alguém deve ter reportado, beleza? Deixa nos comentários o que você achou das atualizações que vai chegar pra gente, os novos carros, modo online, esse bug do rival, os bugs dos eventos sazonais, limite de tunagem, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.